Vamos agora a passos falar com o Alex Cavalcante. Oi, Alex, boa tarde. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde. boa tarde a todos os ouvintes, né? E a todas as pessoas que nos acompanham pelas multiplataformas da Onda Oeste, hoje, terça-feira. E eu confesso que eu posso te confundir com uma segunda. Ontem foi feriado, dia do trabalho, e hoje estamos de novo aqui na Labuta. Espero que vocês tenham tido um bom descanso, tá bom, Edgar. João Vitor, ontem a gente compartilhou o jornal. E hoje nós estamos trazendo uma pauta interessante. Todo mundo já sabe né, que a hegemonia do vôlei ponte queijo, do vôlei mineiro, dominou os últimos anos, né? E principalmente na Superliga agora. E hoje nós estamos recebendo com exclusividade nada mais, nada menos, que um dos grandes responsáveis por esse sucesso todo. Ele, que há pouco mais de 6, 7 anos, assumiu a Federação Mineira de Vôlei, Tomás Perdigão Mendes. Primeiro, muitíssimo obrigado por atender o pedido da Onda Oeste, por nos receber. E é uma honra, um prazer falar com o presidente nesta terça-feira, principalmente né, sabendo que tanto na final da Superliga Masculina quanto na Superliga Feminina de Vôlei, nós teremos mineiros em quadra. Que maravilha, que trabalho lindo. Tomás, seja bem-vindo. Bem Obrigado, obrigado, Alex. A gente também está muito feliz em poder proporcionar esse público mineiro que tanto ama o vôlei, que tanto tem o vôlei dentro do seu dia a dia, não só essas finais, mas todo um trabalho realizado em relação à a, a, a né, nossa modalidade. Então, estamos muito felizes, não, só, né, não é só o resultado que, que nos move, mas o trabalho de quadra que é o que a gente acredita muito no sucesso, que é o clube junto à federação. Então, isso, isso tem deixado a gente também muito orgulhoso de toda essa parceria. Tomás, é, como que você conseguiu fazer do vôlei mineiro essa potência do esporte no Brasil e até mesmo no mundo. A prova disso é, como eu disse aqui na nossa introdução da entrevista, essa final pão de queijo, né? Tanto no masculino quanto no feminino. Sala Cruzeiro já foi campeã em cima do Minas, com o Cubano Lopes jogando demais da conta com a aposentadoria do Visoto, que se despede das quadras. E agora nós teremos uma final da Superliga também pão de queijo, né? Entre Paia Clube e Minas do Minas, que tem aí a ausência da Carol, não sei se ela volta, mas que tem um grande time à base das Seleção Brasileira. Enfim, é... você é o grande responsável por isso, porque você coordena com um brilhantismo a Federação Mineira de Vôlei e está aí o resultado dentro dos quadros. Me fale dessas finais, como que foi ah, para a Federação acompanhar toda essa Superliga, essa temporada 2022 2023 do Vôlei? É, não, assim, Primeiro, eu, eu não me sinto é, é, pessoalmente responsável por isso. Eu acho que é um trabalho muitas pessoas, é um trabalho feito há muitos a muitas mãos, né? como eu disse aqui, o trabalho do, dos clubes em Minas é um trabalho, trabalho morte que a gente consegue desenvolver grandes parcerias, então eu agora há pouco mesmo estou aqui na, na sala da diretoria do Prato, fazer uma ligação com o, o, o presidente do Minas, então a gente tem toda um, um, uma parceria entre os clubes, sabe? Então isso, isso é que nos move, isso que tem sido a grande responsabilidade de todo esse trabalho. É aí, lógico, a gente está né, muito feliz em estar aqui em Uberlândia, fazendo essa, esse, esse jogo. Vai ser um grande jogo, a gente tem certeza. Né, como você disse, o Sábado já foi o campeão no último domingo. Mas a gente espera aqui casa cheia, um jogo, um espetáculo maravilhoso, para que a gente possa realmente brindar o torcedor de Minas Gerais com essa grande partida. É, você acompanhou a final, eventualmente, né? Da Liga, da, da, da, da final masculina. Mais, mais ou menos, mais ou menos. A gente estava aqui no Praia, com o campeonato mundial de vôlei de praia. Então eu fiquei aqui realmente só no celular, aqui tentando, não conseguir estar presente em São José, mas faz parte, acho que a gente já tinha todo esse planejamento. Mas é isso, a gente está respirando muito o vôlei e tem feito aí realmente, é né, esse trabalho junto com todo mundo aí. Mas eu queria que você comentasse sobre o Cruzeiro, porque a Superliga, ela começou em 1976, e o Cruzeiro é um clube recente, né, de 2010, 2011, mesmo assim, já são oito títulos nacionais, quatro títulos mundiais, é, me fala um pouquinho do Cruzeiro, você ali, diretamente, na presidência da Federação Mineira então, você acompanha esse trabalho do dia a dia do SADA, é, onde está a receita do sucesso? Ah, com certeza o Sada é um time hoje que é, tem no seu DNA toda todo essa competição, toda essa questão é, é, vamos dizer assim, de, de espírito vencedor, desde o do início o clube sempre procurou sediar campeonatos mundiais, o clube sempre apostou em jogadores né, que tenham potencial aí no, a nível internacional então toda essa sinergia em volta né, do clube, em volta da gestão liderada pela, pelo Vitória Medioli e é, tem realmente um, um, um diferencial que eles hoje têm, como eu disse, no DNA um espírito muito vencedor e isso tem dado muito certo o Sada realmente né, tem apostado em fichas importantes para o crescimento lá do projeto e, e, e realmente eles merecem todos esses títulos que têm conquistado é, nós estamos falando bastante, você percebeu, aqui do vôlei profissional, do vôlei adulto, mas agora eu quero entrar na parte que realmente interessa a, a, aos ouvintes, aos telespectadores e ao pessoal que, que é apaixonado pelo vôlei, né, a Federação Mineira, ela tem trabalhado bastante, eu acompanho o tra seu trabalho desde 2017, eu sou testemunha disso, é a questão do vôlei no interior né? e também da questão das categorias de base. O Minas é um grande formador de, de atletas é, e a gente está passando por isso em várias cidades. Me fala do trabalho de base, de que forma que a Federação Mineira, dentro da sua gestão, tem fomentado esse trabalho para a gente ter novos atletas, novos jogadores e novos talentos para o vôleibol brasileiro. Não, ótimo. Eu também gosto muito de, de falar, né? Tenho um carinho muito especial pela categoria de base, por tudo que, que é realizado dentro do nosso estado. Então, a gente procura estar sempre trazendo o vôlei para o interior. É muito importante. Hoje, a gente desenvolve trabalhos através de assessorias regionais. Então, a gente consegue ter um representante em São Lourenço, um representante aqui em Uberlândia, um representante em Patinga, para justamente poder potencializar o vôlei de base em cada uma dessas regiões. A gente está iniciando um trabalho na Zona da Mata, temos aí alguns desafios no norte de Minas, mas esse é um, um formato de gestão que a gente acredita muito e que realmente tem dado certo. É claro que a questão de trabalho de vôlei na base é sempre muito constante, não adianta você né, trazer ali alguma coisa só para um ano, tem que ser coisas né, a médio e longo prazo, então, os clubes nossos têm conseguido, sim, fazer bons projetos, mas a gente precisa sempre mais. A base, eu sempre falo que né, jogar, jogar, jogar, jogar e jogar. Mesmo assim, ainda não é suficiente. Precisa de muito trabalho, precisa de muito acompanhamento, mas é realmente uma luta incansável, por isso a gente tem hoje representantes para poder nos ajudar dentro das regiões do estado bacana ô, ô, ô, ô, ô, Tomás, eu sei que o seu tempo é curto você está aí fazendo o um alinhamento para final desse final de semana né, entre Praia e Minas é, a, a CBV é claro que a gente tem que fazer essa pergunta porque eu acho que todo mundo que é apaixonado pelo vôlei e todo mundo que principalmente é mineiro e acompanha o seu trabalho, a CDV, ela está com, com o mesmo presidente desde 2013, ele até se afastou agora, o rodamento da tá está no lugar por questões de doença, desde fevereiro, uma, uma licença de 90 dias. Mas é, eu espero, como apaixonado do vôlei, como comentarista esportivo, como jornalista e como um ex-atleta amador, te ver na CDV, você comandando o vôlei brasileiro, porque a gente sabe da sua capacidade, do seu talento e, principalmente, da sua humildade. A gente entende que você recebe esse tipo de propósito, esse tipo de elogio em todos os cantos de Minas, e mesmo assim você consegue tranquilamente manter a humildade, sabe que vai chegar um momento que a vai começar. A gente sabe também que tem as questões políticas que envolvem isso, mas a pergunta que não quer calar, Tomás, está preparado para ser o presidente da CBV? Não, eu estou preparado Eu tô preparado para encerrar o meu mandato aqui, eu, eu só tenho mais dois anos de mandato da Federação Mineira, fui eleito pelos clubes né, num, num segundo mandato, a gente tem aí todo, toda a confiança e, e, e dia a dia com os clubes, e, e, e é claro, a gente quer ver a melhoria do vôlei, a gente quer ver o crescimento do vôlei em todas as... As categorias, não só o vôlei de quadra, mas também o vôlei de praia. A gente está sempre preparado para novos desafios. Mas como você falou, existe todo um contexto político, existe todo um contexto é, é, é, técnico também. A gente está trabalhando forte para cumprir o compromisso que foi né com os clubes há, há seis anos atrás. E aí, se daqui a anos a gente entender... Né, dentro de uma, de uma situação que a gente pode contribuir com o vôlei, eu vou estar preparado, não eu digo não é como presidente, mas estou preparado para ajudar, levar um pouco desse nosso trabalho de Minas Gerais para o resto do país e que a gente consiga realmente fazer com que o vôlei cresça cada vez mais em todos os cantos do, do país. E, e o que é bacana para o pessoal que está nos acompanhando, tanto pelo rádio ou, ou pelos nossos canais, o Spotify, independentemente da plataforma, que quando eu falo desse trabalho brilhante do Tomás Mendes, à frente da Federação, a gente pode provar, porque se você acessar hoje o, o site da, da Federação Mineira de Vôlei, você vê que eles trabalham com uma transparência que às vezes nem existe no setor público, mas que a Federação tem esse compromisso, balanço, emissão de nota fiscal, compromissos, agendas... Tudo que você pensar que envolve a Federação Mineira de Vôlei, você consegue encontrar isso no site. O que é bacana também é a equipe de trabalho dentro da Federação Mineira, você encontra no portal da Federação. Isso mostra que a cara do líder é a cara de toda a equipe e é o sucesso. É, é claro que a gente tem que, que evidenciar mesmo o trabalho dos clubes, Trabalho que faz, né? O Cruzeiro, que faz o Minas, o Praia, enfim. Mas a gente tem que falar que existe essa parceria da federação, porque ela é fundamental. E que às vezes a gente não vê ela com tanto êxito nos outros estados. Está é, acabando agora, né? A temporada dos clubes. E para a gente finalizar, vem aí agora a temporada de seleção brasileira. Qual é a sua expectativa para tanto para a seleção masculina quanto para a seleção feminina? Vai ter muito mineiro em quadra, vai ter muito pão de queijo vestindo amarelinha, né, Tomás? Com certeza, com certeza. Eu acredito que né, Minas Gerais sempre traz né, atletas, sempre traz profissionais também, né, nas condições técnicas, é, não só da categoria adulta, mas na categoria de Então, assim, a gente espera realmente sempre né, a seleção brasileira no voleibol internacional, sempre entra para ganhar. Então, tem vários torneios importantes aí, como sul-americano, pré-olímpico, a própria Liga das Nações. Então, a gente espera que né, os treinadores das seleções consigam preparar, né? Eu vejo que esse ano é um ano muito preparatório para que a gente tenha muita força na Olimpíada de Paris em 2024, que né, já é logo ali. Então, tanto na categoria de base também, é ano de campeonatos mundiais, a gente tem campeonatos sub-19, sub-21, eu tenho certeza que a CBV vai fazer uma excelente preparação, vai fazer um excelente né, período de treinamento para que as seleções continuem brigando nas cabeças e possa representar ao o nosso país. 2024, ano de Olimpíadas e um ano que o Tomás com certeza vai estar na CBV, a gente torce por isso. É, desde já, Obrigado, viu, Tomás? Por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu tenho fama de certidão. E antes da gente ir para o intervalo comercial, você vai estar aí na final é, entre Praia e Minas. Se conseguir uma camisa aí autografada para a gente trazer para fazer um bingo, um sorteio para o Hospital Regional do Câncer de Passo, vai ser um grande presente. Tá bom? Bom, um vamos, vamos combinar. Um abraço, um abraço, pessoal. Um abraço, muito obrigado, sucesso! E eu estou esperando o meu camarote, tá? Você me deve um camarote da seleção. Um abraço. Bom, então é, vamos embora, obrigado. vem pra cá, Obrigado, obrigado a você, pessoal. Um abraço.